Olá pessoal, bom dia! Eu estou com mais um caso de sucesso em paciente com ardência que é a paciente Regina, de 50 anos, que é designer e me procurou aproximadamente um mês com queixa de ardência que durava um ano e meio. Hoje eu estou dando uma alta, a paciente se sente muito bem e eu sempre gosto, Regina, que vocês deixem um testemunho, um depoimento de que, como vocês chegaram e como vocês estão saindo. Então, por favor, para outros pacientes e outros profissionais. Com certeza, com certeza, Dra. Dulce, eu faço questão de dar esse depoimento porque minha vida hoje mudou, eu tinha um problema muito sério, eu senti uma ardência muito grande, tinha procurado diversos profissionais é, sem nenhum sucesso uhum, real 100%. e através do tratamento com a doutora Dulce de um problema, de uma dor difusa de uma ardência, de algo inexplicável é, eu estou saindo hoje Nossa. outra pessoa que muito melhor e eu faço questão uhum. de agradecer de todo meu coração eu, essa melhora eu quero. É, não é uma coisa fácil só quem tem sabe o que é uhum. e é muito difícil achar uma Profissional, como a doutora Dulce, foi a primeira vez que eu encontrei Briga. que tivesse essa abordagem e que conseguisse é, um caminho de solução para um problema tão complexo Isso. e tão é, inespecífico. Onde até os profissionais não sabem lidar uhum. com ele. Muito obrigada. Doutor. Eu que agradeço. Foi Eu muito essa, obrigado. Por essa missão. Foi muito emocionante. Porque é muito difícil. Só quem tem essa ardência sabe o quanto ela é Isso. complicada, difícil. difícil De diagnóstico ser. complexo. O diagnóstico é muito complicado, É isso mesmo. Eu Mas eu tô bem. Muito tá, obrigada. Obrigada. Né? Né? Vocês ouviram as palavras muito sensíveis da paciente. A dor é muito interna, inexplicável e não temos uma, um sinal clínico importante para a gente poder diagnosticar. Então, muitas vezes o profissional tem que acolher o paciente para explicar o problema, para que esse pro problema seja eliminado ou pelo menos é, remido, né, ou diminuído Exatamente. na sua quase totalidade. Exatamente. Essas palavras eu gostaria de passar para muitos pacientes que sofrem desse problema, para alguns profissionais que não sabem para onde encaminhar, que é importante para que a gente diminua essa doença recente, eu diria que é uma doença contemporânea, mas que afeta bastante parte da nossa população. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada, obrigada. Regina, pelo seu depoimento, pelas é suas palavras, muito obrigada. obrigada.